Eu estava falando do retira-loja, é, para o pessoal estar tá ativo, para o pessoal entrar e aderir na configuração ali, se eu aderir, se eu estou podendo atender, minha loja está aberta, eu vou poder deixar aberta a retirada? Uma pergunta que surgiu até legal, o pessoal falou assim, não, no retira-loja, eu tenho que ter uma loja física efetivamente, ou se eu disponibilizo um ponto de retirada dentro da minha empresa, eu posso ativar? Então vamos lá. O peg na loja, que é o que a gente chama de o retira-loja igual a peg na loja, para o seller, né? É assim que a gente diz. Então, o PEG na loja, para quem está habilitado para funcionar no Entrega na Vizinhança, para quem está, vamos lá assim, lá no portal, se está aparecendo para você que você pode aderir ao Entrega na Vizinhança, você também pode aderir em auto serviço ao PEG na loja, tá? Só que eles são modalidades diferentes. né? Um o cliente vai até a sua loja retirar e o outro você vai expedir da sua loja para o cliente. O que. que hoje está acontecendo com essas duas modalidades. Como você falou, a gente ativou em auto serviço que é exatamente isso para a pessoa poder contratar. O PEG na loja, a gente está tendo um cuidado um pouco maior na liberação para aparecer para o cliente final, exatamente porque a gente está no momento que muitas lojas estão fechadas. Então, a gente está só fazendo uma avaliação mais criteriosa para fazer a liberação do PEG na loja. O... Chip, o entrega na vizinhança, que é você expedir da sua loja, esse a gente está fazendo uma liberação muito mais rápida, porque está funcionando, né? Você expedir da sua loja, independente se ela estiver aberta ou não, você pode fazer isso. O PEG na loja, você ter uma loja ou não ter uma loja. Qual que é o único, único detalhe que a gente está estudando aqui é, o ser uma o, se você for uma casa, por exemplo, e não for uma loja, é uma coisa. O detalhe é se você for um CD, um centro de distribuição, ele não tem a entrada liberada de pessoas assim como se tem numa loja ou se você for uma casa que não, não, tem, um, um, não tem vitrine ali, né? Então, a gente só tem, só a, a, o desafio desse modelo é exatamente isso. O cliente ele não vai poder, por exemplo, se a gente, lojas americanas, fizesse o PEG na loja e a gente colocasse o nosso CD lá de Itapevi para ser o lugar de retirada. A entrada nesse local não é liberada para todo mundo. Então, é só isso que tem que tomar cuidado. Inclusive, se você for um seller que vai fazer, vai ativar o PEG na loja e for ativar o seu centro de distribuição, tem que tomar cuidado com isso. Porque não é tão simples a retirada quanto é numa loja. Física. Show. É, é, é até, é, pessoal, é sempre pensar se você vai poder aceitar alguém dentro da sua empresa. Esse é um ponto que eu sempre, a gente sempre bate aí para o pessoal que vem de antigo e fala, pô, eu tenho a opção de ativar a retirada, dependendo do canal de venda. Mas aí eu sempre coloco, você está preparado para a retirada? É, eu até, é até uma autoanálise. A gente fez isso uma época na nossa operação de cosmético e a gente, com os testes, resolveu tirar. Porque hum. acabava sendo um momento que, tipo assim, entrava a mulher numa sala cheia de cosmético e ela ficava duas horas e meia para buscar. É uma outra venda diferente que na loja física o pessoal está muito mais acostumado a receber. Ah, a senhora quer um chazinho? Tem o Otávio da Mix Macro que tem o chá de gengibre mais famoso da Zona Sul. lá, Ele oferece o chazinho de gengibre dele, uma bolachinha. Então, é, é, esse tipo de, de ponderação é importante pro nosso lado como seller até porque como a gente falou para o B2W poder dar b 2 a poder dar escala vocês estão falando para e pro que eu estou me acostumando tá porque quando é B2W digital é a B2W digital e quando é o B2W marketplace é o B2W marketplace então tá, isso ainda está meio nebuloso na minha cabeça ainda está meio maluco mas a gente vai saindo a gente vai saindo disso mas é, só para eles poderem dar escala, eles também vão ter que ir sentindo se o vendedor consegue ter essa noção e essa responsabilidade na ativação. Então é muito importante que a gente é, tenha essa consciência, tá? Qualquer, qualquer coisa que a gente vai falar agora, se estiver disponível para você ativar, pô, a gente vai falar de entrega na vizinhança. Você tem que entender, eu vou cumprir? Ah, a gente vai falar de entrega com o M flash eu vou cumprir? Então é sempre bom a gente ir pensando nisso, tá? dando sequência aqui mais pode também. falar pode falar tem gente que coloca ah. prédio comercial gente tem que tomar cuidado com isso também tem andar né então é realmente não isso. é tão prédio simples vai é. conseguir fazer se você consegue receber alguém na sua no seu ambiente físico para fazer isso é exatamente o que você falou sim e vamos pensar sempre na experiência né o cara tem que chegar do outro lado imagina ele ter que dar o RG o CPF subir Esperar 15, 20 minutos até alguém descer e entregar. Então, temos tem que tomar cuidado nesse ponto aí, sempre com o retira e avaliar certinho. Para loja física, meu, compensa com certeza. A gente tem o Douglas que já tava usando, que é da... da... Esqueci o nome. Mas é, ele, ele tem uma loja física de, de construção. Cara, eu acho que é... Ah, é alguma coisa toneleira mas ele tá, ele está em São Paulo, então ele já fazia. Ele falou, é legal, eu trago um movimento diferente, eu trago uma oportunidade de venda e tal, mas avaliem com bastante carinho.